Salve pessoal, aqui é o Ferrez, sejam bem-vindos ao vlog mais uma vez. Hoje nós vamos falar de mídia, certo? E do começo da gestão do PT, que na minha concepção e de alguns já está moscando no termos da mídia. Então nós vamos falar um pouquinho disso. Sejam bem-vindos ao vlog aí, tomar aquele cafezinho para a gente fazer a introdução. Ao mesmo tempo, esse vlog é uma resposta para o meu parceiro Carlito Neto do canal O Historiador, beleza? E por quê? porque é uma resposta? Porque eu assisti o, o Clayson hoje também, como eu sempre assisto, o Carlito também. São canais que eu acho importante, assim como o Galãs Feios também, né, o, o Henri Bugalho. São vários canais importantes que a gente tem, ainda, ainda bem, para se informar. E hoje o Carlito deu um papo, que há algum tempo também a gente já está falando aqui nesse canal, já falamos várias vezes, e que sempre quando eu estou com ele eu desenrolo esse papo, que é a fraqueza do PT em termos de mídia, a fraqueza... De toda a ala progressista em termos de mídia, mano. Certo? De toda ala de esquerda. Então, assim, mais uma vez, a gente tá na narrativa dos caras. Isso é uma coisa que ele abordou no canal dele. E eu vou ainda além, mano. Não só a gente tá na narrativa, como os caras ficam repetindo imagens o tempo todo da invasão, que foi muito foda, claro, é muita... tem que falar mesmo. Mas, mano, e as nossas pautas? Então, eu acho que é um bom momento pra gente trazer nossas pautas. E também... Já que a gente que, queria que o governo mudasse, já que a gente queria que tivesse um novo entendimento de país, um novo entendimento de ser humano, por que, que a gente não está conseguindo colocar as nossas pautas, né, Rapa? Por que, que ainda a gente está na pauta dos caras? Por que, que a gente ainda está é, regurgitando o que os caras estão dando? Que é totalmente errado, porque os caras não têm nada para trazer. Então, assim, estamos deixando de colocar as nossas questões. Uma delas, já vou falar logo de cara. Eu estou há um ano com o podcast Aves, certo? Um ano, né, mano? Em um ano... A gente entrevistou várias pessoas fodas, várias pessoas importantes... A gente tem 73 programas no ar... Então você imagina o que é isso... 73 programas feitos dentro de uma favela... Dentro de uma periferia que é o Jangadeiro, Certo? Zona Sul de São Paulo... Um lugar importantíssimo para mim... Que foi lá que eu descobri a literatura... Foi lá que me deram o romance do Herman Hess. Por isso que eu queria que o podcast fosse lá... Né? Então a gente passou muita coisa nesse um ano de podcast... E não temos patrocínio... Não temos apoio... Então onde está o defeito tá ligado? Fora a gestão do podcast tudo mais, onde está o defeito da mídia progressista que não engloba algumas coisas? Às vezes as pessoas dão mais valor para os inimigos que para os amigos, às vezes olham é, os, os podcasts, os eventos lá fora com mais importância do que os podcasts que tratam dos nossos assuntos, certo? Então às vezes eu me sinto dirigindo um Galaxy, eu tenho um Galaxy, né? Eu me sinto dirigindo um Galaxy, só que ninguém quer pôr gasolina, entendeu, então é muito bonito o discurso, ah não, vocês têm um podcast na periferia, pô, é muito legal vocês trazerem as pessoas pra lá, claro que é, mano, a gente trouxe desde candidato a presidente, candidato a governador, tá ligado, candidato a deputado estadual, federal, a gente trouxe um monte de gente importante pra debater quebrada. fora artistas, fora, né, gente influente, mas que traz esse debate pra dentro da periferia, mas e aí, mano, pra onde vai, sem apoio, sem patrocínio, pra onde vai, e o Carlito apontou isso muito bem. Que aí os caras vão pro lado da direita e tem patrocínio, tem apoio e tal. Não tô falando que isso é nem pensável, porque na nossa questão de sobrevivência pelos nossos temas culturais e ideológicos, não tem não, nem se pensa nisso. Mas, mano, qualquer cara que monta um barato voltado para a direita, os caras vão lá e bombam o bagulho do cara tá ligado? E sendo que as nossas mídias aí ficam devendo, pra você fechar sim, um cara da esquerda é difícil, pra você fechar sim, um artista que fala bem pra caramba na televisão de esquerda, mas na quebrada não cola, cara que fala de comunismo, mas na quebrada não cola, é o que mais tem, hein? é o que mais tem, esse ano passado, mano, que me enrolaram, que falaram não, não dá, tá difícil e tal, todo cara que tem um discurso bonitão comunista aí que você vê, você fala, rapaz, mas essa revolução vai começar por onde? Não é pela periferia não, a periferia nem participa, né? Então assim, é muito fácil ser comunista em Genópolis, mano, tá ligado? Na moral, deve ser muito fácil mesmo ser, ser comunista tendo condições de morar em Genópolis Ou no Itaim, ou nesse lugar mais nobre, né, mano? Agora, se tem um puta discurso no canal e na hum. vida real, né, não? né? Isso fica difícil também Então eu queria trazer esse tema aqui e também é um desabafo, né, mano? Porque, na moral, se não fosse o pessoal do Apoia-se, se não fosse vocês aí que apoiam a minha carreira, o Apoia-se barra Ferrez, né? não estou falando nem do Apoia-se Interferência, que é o trabalho social nosso, mas o Apoia-se barra Ferres, que também é uma continuação disso, porque a gente esse ano agora pretende publicar outros autores pela Ser o Povo, vocês é, sabem que a gente pega e torna tudo com outras pessoas também, mas se não fosse vocês, rapaz, não teria nem como continuar. Não teria nem como pagar ninguém pra poder fazer vlog, pra poder ter estrutura pra poder gravar, pra poder tocar a editora que a gente tem independente, as nossas é, viagens, né, mano, pra poder ir em outras cidades, nossas palestras. Não teria nem como tocar, mano. Entendeu? Então, se não fosse o pessoal do apoia aí eu acordei com vontade de fazer é, uma premiação pro pessoal que me fortalece no apoia -se. Porque é da hora de receber os vídeos, os textos e tal. Mas eu falei, mano, eu vou dar algo físico. Então, eu separei já os quatro primeiros aqui da minha lista. Fiz uma lista do pessoal da apoio. É gente pra caramba. Então, calma aí que vai chegar a sua vez uma hora. Tá bom? Peço paciência. Mas comecei a organizar isso. E separei quatro aqui pra ganhar um presente. Tá ligado? Cada um eu vou mandar pelo correio um presente, né? O Danilo Alten, Altenfelder Colucci Galo. Certo? Danilo, obrigado pelo seu apoio. Né, mano? Então, desculpa aí não saber falar o seu sobrenome direito. Mas eu acho que acertei agora, né? Danilo Altenfelder Colucci Galo, certo? Você é apoiador aqui, a gente não vai separar por preço nada, pessoal. Cada um que colaborar tem chance desde cinco reais a 50 não, não tem essa, o cara colaborou, ele pode ganhar o, o, e vai para casa dele um presente. Então para você, meu irmão, eu vou mandar um boné aqui ferresse que a gente fez com o maior carinho, coleção nova, certo? Ó, da Literatura Marginal, essa coleção aqui da Literatura Marginal. Nós já fizemos três bonés dessa coleção, tem o símbolo aqui da Literatura Marginal, Além do meu nome, o outro boné tem literatura marginal, que é esse aqui, ó. Então, vou mandar esse aqui pra você. Espero que você use boné, espero que eu tenha acertado, tá bom? O Júlio César Miranda dos Santos, eu vou mandar um quadrinho, certo? Vou escolher um quadrinho, vou mandar pra você. A Michele Viana, a mesma coisa. Michele Viana, obrigado. Júlio César, obrigado. Vou mandar pra vocês um quadrinho também. Pode esperar aí que eu vou mandar um bilhetinho junto, tal, de agradecimento. E a Ana Souza também, beleza? Então, essas, essas quatro pessoas aí, a gente vai inaugurar é, esse vlog aqui, já mandando esse presente. E espero que vocês, os próximos aí, vão recebendo né, aos poucos. Eu vou, vou fazer na lista aqui, vou pôr no ok para quem eu tô mandando, tá bom? E a ideia é retribuir um pouquinho dessa força que vocês estão me dando. Quem não é apoiador ainda, por favor, apoia-se barra ferrece. Você pode contribuir com qualquer contribuição que você fizer, vai vir diretamente as nossas causas aqui. Uma, a gente vai estar tá lançando o Amanhecer Esmeralda esse ano, então porra, o dinheiro de vocês vai ser usado para fazer um livro infantil, voltado para o tema das meninas negras da quebrada, tá ligado? Então a gente vai pôr lá um, um abraço também do Apoia-se a todo mundo lá, eu não sei se eu consigo pôr o nome de todo mundo no livro, senão vai ser um livro inteiro só de Apoia-se, ainda bem, né? Mas eu vou colocar é, agradecimento para vocês lá, tá ligado? Pelo menos a galera do Apoia-se em geral. E esse livro vai ser feito com essa força do apoio também a gente, Você sabe quando a gente recorre, recorre em editora Para livro infantil, pessoal? É um constrangimento absurdo Você tem que mostrar o tanto que vende, blá, blá, blá A gente tem muita venda desse livro Só que é um tema que não interessa para algumas editoras Porque trata de uma temática da menina negra Sim, isso é verdade, mano As editoras reviram os olhinhos Que a maioria das donas de editoras não são negras, né? Então, por enquanto, né? A gente tem que mudar isso também tá bom e mano eu queria é, terminar esse vídeo dizendo assim é, que é um ano de decisão é um ano que muita coisa não vai ser continuada mas outras vão ser que o governo esse papo que eu dei do governo era importantíssimo construir as mídias e não está sendo feito então, assim, a gente pensa que na mudança do governo... Pô, vai vir uma nova construção disso... Vai vir dar uma importância pra esses canais que estão aí... né? Como você pode ter um podcast dentro da quebrada... Certo? Com visual daquele maravilhoso... Com a equipe técnica maravilhosa... Eu tenho uma equipe no podcast sensacional, pessoal... Pessoal que tá lá na, no, no podcast... O Dr. K, a Kátia... Quem tá comigo ali na linha de frente... Não me deixa falando, mano... Só que é o seguinte, mano... Eu não vou ficar empurrando o carro na subida... Tá ligado? Eu preciso mesmo de uma direção... E como eu troco aquele papo com vocês é, mil grau, tá ligado? Eu tô muito desanimado mesmo, tô muito desanimado, porque a importância que se dá pra outros bagulho, mano, tá ligado? As críticas que se faz a, a, aos caras, a visibilidade que se dá pros caras toscos, que muitas vezes são chamados de bulls, mas não são bulls, né? Já tem bem a direção do que querem, mas usam a burrice pra poder ganhar like e os nossos também vão neles lá da moral. Então, assim, é, é um desprestígio muito grande, tá ligado? E, e eu não posso mentir para vocês, mano. Então, sinceramente, eu não sei se vai continuar. É, tô bem desanimado mesmo. O vlog aqui é um barato que eu troco ideia com vocês, mil grau. Sei que o podcast tem um conteúdo foda, mas, mano, eu vou pro bagulho, tá ligado? Eu preparo duas horas antes para poder receber o convidado. Eu estudo o convidado um dia antes. Pode ser meu melhor amigo, mano. Vai ser estudado tudo. Vou escutar as músicas, vou ler os livros, tá ligado? Eu faço o bagulho com amor para depois ter uma resposta tá ligado? E não tô nem criticando o público, mano, tô criticando de tudo, tá ligado? para ter uma resposta morna muitas vezes, tá ligado? por bagulho não ser usado corte, pro bagulho não ser usado em reate, tá ligado? E a gente fica usando só os inimigos o tempo todo, mano. Então é, é realmente constrangedor, tá ligado? É constrangedor você tocar um negócio que você acha importante e que eu não sei se muita gente mais acha importante. Sei que o público acha importante, sei que a gente tem as nossas causas, eu sei que a gente tem as pessoas pela gente, mas de verdade mesmo é, é muito difícil, é muito difícil estar em várias frentes dessas e muitas vezes não ser valorizado. Você manda um boné de presente é, para um comunicador, ele não usa no, no canal, você manda uma camiseta que você faz com, com o maior carinho, dentro da quebrada, feito pelo pessoal da quebrada, que alimenta a quebrada, o cara não usa no canal, tá ligado? Prefere fortalecer os inimigos. Entendeu? Prefere comprar uma roupa de marca, ostentar um bagulho gringo, do que usar. Isso aí já vem desde o movimento hip-hop, já vem desde os movimentos que eu participei. É a mesma coisa. O cara, para usar um bagulho nosso no palco, ele pensa mil vezes. Para usar uma porra de uma Lacoste, do Nike. Então, assim, na frente das roupas, mesmo constrangimento. Vocês sabem que eu tenho a Onda Sul, né? a marca de roupa aqui na Quebrada, que envolve um monte de trabalhador local, envolve um monte de gente que come disso. Entendeu? Um monte de gente que trabalha com nós... E o cara prefere dar valor para um bagulho gringo, mano Então já vem dessa luta Aí caiu na luta aqui da, da, da internet Onde também tem, tem essa hipocrisia, tá ligado? Então você fica desanimado mesmo Você fica desanimado Fala, porra, Por que, que o mano tá usando um corte de um canal de boy Que o cara tá pouco se fudendo pra tudo E não tá usando um corte de um canal que nem o nosso Pra dar uma moral, pra poder fazer o bagulho subir Entendeu? Então a desimportância dos trampos, mano É algo que a gente fica empurrando e cansa também, pessoal Pra ser bem sincero, cansa tá bom? Mas eu quero sua opinião aí, por favor, dê sua opinião aí, quero mandar um salve pra todos meus parceiros que estão na luta aí, tá ligado? O Carlito, o Henry, certo? O História Cabeluda, o pessoal todo que tá na luta aí, mano, com nós de verdade, né? O... Tem muita gente boa que eu não vou lembrar agora também, depois eu vou lembrando aí e, e vou falando, mas, bom, esse, é esse papo aí, tá bom? Um abraço pra vocês. E mais uma vez, pessoal do Apoia-se, espera que a gente vai mandar esses quatro primeiro, a gente vai mandando ao pouco, eu sei que vocês não apoiam por isso, mas eu vou, faço questão de mandar uma cartinha junto com o presente e, e poder retribuir um pouquinho do que vocês fazem aqui é, pelo canal, pela, pela minha luta. Se de verdade não fosse vocês, aí a gente estaria perdido mesmo, tá bom? Vamos, for, vamos forçar, não, vamos estimular, mano, o governo a ter uma mídia própria. Porque desde a destruição da Caros Amigos lá, desde que acabou a Caros Amigos, só foi destruição de mídia nossa, mano. Desde revista, canal, iniciativas de televisão, tudo foi destruído. Rádios alternativas fanzines, tá ligado? Tudo foi destruído e não tá tendo uma construção, mano. E eu não vejo outro caminho. É nóis.